Agora nós estamos com uma página no Facebook, perfil no TikTok, Tok, e Instagram, e lá você pode assistir aos nossos vídeos e a outras novidades e compartilhar tudo com seus amigos, portanto não percam tempo e acessem os links logo abaixo na descrição deste vídeo. No nosso primeiro vídeo vemos a razão pela qual eu não aconselho você a comprar uma casa na beira da praia pois aquilo que parece um sonho pode se tornar num pesadelo de uma hora para outra. Me o tamanho daquelas ondas.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 o homem Subhanallah, وبحمد, por esse momento, 100 anos, o homem vai fazer o que ele quer. Essa é a cobra do Bhárbara. Allahumma, quando você vai ver esse vídeo, vai se aproximando do mundo do Jannah, com o seu assento e o seu arrependimento. No próximo vídeo, ainda no mundo árabe, vemos um homem andando em direção ao que parece ser uma cobra gigante de proporções mitológicas.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 Seria isso um encosto, uma projeção astral ou um demônio que acompanha aquela pobre moça? No nosso próximo vídeo vemos uma mulher vítima de uma obra de feitiçaria passando por um ritual de purificação. Durante o trabalho religioso ela detectou a fonte de todo mal, algo que uma bruxa havia dado para ela comer. E assim ela foi liberta daquilo que estava amaldiçoado dentro dela lhe trazendo uma série de problemas espirituais. No vídeo a seguir um homem se deparou com um barulho assustador vindo de dentro de um bueiro. Repare que a região está cheia de neve e já era de madrugada, o que significa que provavelmente não havia ninguém trabalhando lá embaixo. Você teria coragem de descer para conferir ou ver se alguém precisava de ajuda? No vídeo que se segue uma câmera foi fixada numa cozinha para tirar prova de uma atuação de poltergeist que estaria assombrando o local. Nas imagens vemos o um momento exato em que vários objetos são movidos de forma inexplicável. O vídeo que se segue tem apenas 10 segundos e de acordo com a publicação teria sido registrado na Croácia. Nas imagens registradas por alguém que andava por esta rua durante a madrugada mostra um ser muito grande sobre uma calçada em meio à escuridão. Ser este que ficou conhecido como o monstro da Croácia. É uma enorme criatura aparentemente forte supostamente criada pelo governo a fim de garantir que todos fiquem em casa durante o lockdown. Uma dupla de amigos adentraram numa mata dentro da Venezuela em busca de um balão que lá dentro havia caído. No meio do caminho, eles viram de longe uma pessoa com capa preta escondida entre as árvores e logo começaram a filmar. Preocupados, pensaram em não seguir em frente, mas como a pessoa não se movia, eles decidiram ver se o que eles viam era real ou apenas uma estátua. Olha, entra na pedra! Está horrível! Olha, entra na pedra! Está muito grande! Por que não vienes aqui onde estamos? Na Então eles tacaram uma pedra em sua direção. Foi nesta hora que a suposta bruxa reagiu e foi atrás deles. De acordo com relatos de internautas, até o momento apenas o celular dos jovens foram encontrados. Nosso último caso conta a história de uma equipe de jornalistas investigativos que entraram numa floresta em busca de explicações acerca de dezenas de animais que estavam sendo mutilados nas regiões de Los Altos de Maçaia, na Nicarágua. Como a polícia não deu a devida atenção ao caso, tampouco órgãos da grande mídia, essa pequena equipe de jornalistas independentes foram até o local em busca de respostas. O problema é que já se passaram mais de seis meses e até hoje nenhum dos três retornaram daquela mata. Um policial encontrou um celular que pertencia ao cameraman amador, de menor, primo da jornalista desaparecida Olivia Barbosa. Ele havia sido convidado já que o cameraman oficial da equipe não estava interessado na investigação. Em uma das imagens presentes no celular, vemos esta estranha criatura animalesca. Na frente da criatura vemos um microfone. Detalhe, de acordo com os registros da foto, ela foi tirada duas horas após eles adentrarem na mata. Seria esta a criatura demoníaca que atacou os animais? Será que ela também é responsável pelo desaparecimento dos três jornalistas? é um mistério e as buscas infelizmente se encerraram e o caso foi arquivado.